Se tem algo que experimentamos igualmente enquanto seres humanos é o medo da morte e o fascínio por ela. Não sabemos por que estamos vivos e não sabemos para onde vamos quando deixamos de existir. A única coisa da qual temos certeza é que precisamos aproveitar os momentos terrenos com quem amamos. E é exatamente sobre isso que Immortal da Marina fala. A música presente no álbum Fruit de 2015. É uma reflexão sobre as estratégias que utilizamos para continuar vivos, o papel da memória nessa equação, e como o amor é a única força capaz de nos fazer imortais. Olá, tudo bem? Neste vídeo, a gente vai falar sobre como a Marina conseguiu abordar a morte, o sentido da vida e como a memória nos mantém vivos. A morte é um fenômeno que, ao mesmo tempo em que fascina o ser humano, nos deixa com medo. É algo que sabemos que vai acontecer, mas que não sabemos para onde nos leva. O fascínio vem de a morte ser o fim de todos nós. O nosso destino em comum. A única coisa que nos iguala enquanto seres humanos. Porém o medo chega quando a vida se esvai dos nossos corpos e nós não temos como responder o que vai acontecer com a nossa consciência e com a nossa identidade em seguida. O medo da morte acaba sendo então o medo do desconhecido. Enquanto o fascínio pela morte também é um fascínio pelo desconhecido. Não temos uma resposta certa para o sentido de estarmos vivos e muito menos uma resposta certa para o sentido de morrermos. É para aprender uma lição? É para aproveitar diferentes experiências? Não sabemos. E é por isso que a nossa relação com a morte enquanto seres humanos é extremamente complicada. Falar sobre a morte nos deixa desconfortáveis não apenas pelo fascínio e pelo medo, mas porque nos faz encarar o fato de que somos finitos. Nós não vamos viver para sempre. Não vamos conseguir fazer tudo o que queremos em uma vida só. E a ideia de estarmos perdendo experiências e pessoas nos deixa ansiosos. De repente, a gente não quer mais falar sobre o fim, a gente não quer mais presenciar o fim e a gente evita pensar sobre o dia em que a gente não vai mais estar aqui. E é por causa disso que, enquanto coletivo, a gente criou diversas maneiras de continuar vivendo, né? de tentar evitar a morte, de tentar vencer a morte, que são Escrever o nosso nome na história, deixar o nosso nome registrado para as próximas gerações e entenderem quem nós somos, o que nós fizemos, o que nós conquistamos. Seja através do que a gente deixa de legado para os nossos filhos, para os nossos netos. Seja através de grandes obras e construções, seja através de grandes doações que a gente faz para algumas instituições. Como aquelas pessoas que doam grandes valores para uma instituição e conseguem, por exemplo, o nome numa biblioteca, numa sala, alguma coisa nesse sentido. É o medo da morte, também, que ajudou a criar diversas religiões e diversas abordagens do que vem depois. A gente tem a ideia do céu e do inferno no cristianismo, onde a gente paga pelas nossas ações, sejam elas boas ou ruins, né, enquanto a gente estava vivo. E a gente também tem a ideia de continuar vivendo e aprendendo no outro plano, que está presente no espiritismo e na Umbanda. E a gente também tem a ideia de reencarnação. Tudo isso porque nós sabemos que o nosso tempo na Terra é curto. Então, enquanto sociedade, nós criamos estratégias para continuar vivendo. A ideia de ganhar os céus quando a nossa vida se esvai ou de continuar vivendo em outro plano ajuda a tirar o medo da morte que nós intrinsecamente sentimos. Porém, minha gente, a única certeza que a gente tem é que a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente tem aqui na Terra enquanto vivos. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Foi depois de visitar um memorial de guerra na Polônia que a Marina resolveu começar a escrever Immortal. Ela disse ao The Line of Best Fit em novembro de 2014 que a música fala sobre a questão universal de você deixar sua marca e como ela é importante para preservar a sua memória. A Marina disse também que viu em uma resenha desse museu em um site que uma pessoa falou que o memorial não era bonito, mas que ele merecia ser visitado para manter a memória daquelas pessoas e do acontecimento vivos. E dessa maneira, a Marina escreveu uma canção sombria sobre o medo da morte, o esforço do ser humano de continuar vivo e sobre memória. Porém, apesar de ela ser bem sombria, ela sou esperançosa. A música foi lançada como single promocional no dia 1 de janeiro de 2015, mas o videoclipe foi lançado no YouTube no dia 31 de dezembro de 2014. Na época do lançamento do Fruit, uma das estratégias de lançamento da Marina era usar as frutas do dia, né, para liberar algumas músicas, e ela atribuiu o mirtilo como a fruta de Immortal. Eu fui pesquisar então depois o que que o mirtilo tem que poderia ser interessante da gente fazer essa associação. Curiosamente, o mirtilo é uma fruta que ele tem muitas propriedades curativas, especialmente para doenças renais e para diabetes. E não é a fruta em si, né? São algumas das propriedades dela que são incorporadas em outros remédios. Mas eu achei muito interessante descobrir que o mirtilo é uma fruta que, de certa forma, ajuda a gente a alongar a vida. Também é interessante a gente falar um pouquinho sobre o videoclipe de Immortal, que eu acho que é um dos mais simples da carreira da Marina, mas que incorpora todo o conceito da música. No clipe ela está numa peça ampla e sem mobília, posando em frente a uma parede onde estão sendo projetadas imagens de pessoas vivendo momentos importantes de sua vida. A gente vê crianças brincando, idosos dançando, pessoas abrindo presentes no Natal e diversos pequenos momentos compartilhados entre entes queridos. O que eu entendo desse clipe é a perspectiva de que toda a nossa vida passa na frente dos nossos olhos quando a gente morre. Essa seria talvez a personagem que a Marina interpreta, até talvez sendo ela mesma, revendo os momentos mais importantes da vida dela, aqueles que vão continuar vivendo depois que ela se for. A música começa com a narradora, que talvez seja a própria Marina e não um eu lírico que ela inventou para contar essa história aqui dessa música pra gente, demonstrando o desejo dela de querer ser imortal. E para isso ela começa citando coisas que não morrem, né, como um deus e uma flor de tecido. Porém é interessante notar que, embora essas duas coisas não tenham mortes óbvias, elas podem ter fim. Né? Um deus pode perder os seus adoradores e ser esquecido. Uma flor de tecido pode ser rasgada, pode ser deteriorada de alguma forma. Ou seja, a imortalidade não existe em totalidade, apenas em conceito. E mais tarde a gente vai conseguir entender por quê. Apesar de começar dando coisas imortais e concretas, entre aspas, como exemplo, ela continua nos primeiros versos falando sobre como ela quer continuar viva no coração de quem ela ama. Assim, eles poderão ficar juntos para sempre. É uma maneira de tirar a materialidade da imortalidade. No pré-refrão, a gente começa a entender de onde vem esse desejo de imortalidade que o ser humano tem e como é que a gente mudou a nossa sociedade ao redor disso. Marina fala sobre a necessidade de encontrarmos o nosso lugar e de manter esse lugar como nosso, um lugar que é ocupado quando desaparecemos. Ela fala sobre a nossa necessidade de propriedade também. Existe algo chamado calendário cósmico, que é uma escala que foi criada pelo Carl Sagan para tentar dimensionar o tempo de existência do sistema solar e do nosso planeta. Nesse calendário, o dia 1º de janeiro representaria o Big Bang. E nessa escala, a raça humana apenas apareceria nos últimos minutos do dia 31 de dezembro. Ou seja, diante do todo, a gente é muito pequeno. E talvez exatamente por entendermos que a gente vive por um período insignificante diante do universo, a gente criou essa necessidade de encontrar formas de sermos imortais. E todas aquelas estratégias que a gente já falou um pouco antes no vídeo. A principal dessas estratégias é deixando o nosso nome na história, né? É sendo um general importante de guerra, é sendo um cientista que conquista as estrelas, é sendo a primeira pessoa a ser determinada coisa, é tendo o um nome escrito num livro dos recordes... Essas são estratégias que a gente usa para não desaparecer. Essas estratégias para viver para sempre nos fazem estar sempre correndo contra o tempo, querendo aproveitar o nosso curto período na Terra ao mesmo tempo em que imaginamos maneiras de continuar vivos. Porém, a grande verdade é que todos nós vamos morrer, de um jeito ou de outro. Mesmo que encontremos uma maneira física de continuarmos vivos, alterando nosso corpo ou transferindo nossa consciência para robôs, a Terra um dia vai acabar. O Sol vai se tornar uma gigante vermelha um dia e engolir o Sistema Solar. O que significa que um dia, a Terra vai acabar em fogo e os oceanos vão ficar congelados no tempo. Porém, a única coisa que não vai acabar quando o mundo que nós conhecemos terminar, são as memórias do tempo que passamos com quem a gente ama. No refrão de Imortal, então, Marina está dizendo que o tempo que perdemos nos preocupando em sermos imortais e colocando o nosso nome na história, poderia estar tá sendo investido nas nossas memórias e nas memórias que deixamos nos outros. E é agora na música que a gente vai começar a falar sobre memórias. Eu acho muito interessante como esse verso já começa a trazer para a gente a ideia de que o amor é essa força que a gente não compreende em totalidade, mas que de certa forma acaba sendo a única máquina do tempo que a gente tem a nosso dispor. A ideia que a Marina traz aqui é que as pessoas que a gente ama ainda estão vivas para nós, porque nós podemos trazê-las de volta quando pensamos nela e quando lembramos o que vivemos com elas. E é o amor que faz com que essas boas lembranças fiquem marcadas no nosso cérebro. São as emoções que constroem novas lembranças. Sejam as emoções boas, como o amor, sejam as emoções ruins, como o medo. E são essas mesmas emoções que funcionam como combustível de gatilho dessas memórias. Por exemplo, se vocês passaram uma tarde incrível com o pai de vocês em um parque, essa sensação vai ficar marcada no cérebro de vocês como uma lembrança boa, como algo incrível que aconteceu. E anos mais tarde, quando de repente vocês forem levar os filhos de vocês nesse mesmo parque, essa lembrança vai voltar como essa coisa boa, como esse coração quentinho. E analisando essa questão da memória que os nossos entes queridos nos deixam quando partem, ela costuma funcionar nas duas vias. Existe a memória boa para quem fica, que é uma maneira de manter o seu ente querido vivo, mas também existe a certeza para aquele que vai de que ele será lembrado e que sua morte de verdade vai demorar para acontecer. E isso traz um spoiler da próxima sessão quando a gente vai falar sobre como o ser humano não morre apenas uma vez. Mas duas. O pré-refrão da segunda parte da música também toca em um assunto que fascina a gente e que dá medo na gente enquanto ser humano, né? que é o desconhecido motivo de a gente estar tá aqui zanzando pela Terra. Nós chegamos a essa vida sem saber por que estamos aqui. E somos forçados a viver todos os dias sabendo que vamos morrer. Por isso tivemos que inventar objetivos. Para o Espiritismo, por exemplo, a gente vem para cá para aprender. Mas segundo o Cristianismo, a gente nasce aqui e vive todos os dias em busca da eternidade do céu. Não existe uma resposta certa. Então a maneira que encontramos de dar um significado para a vida é sermos alguém, é deixarmos a nossa marca. O ser humano não quer viver apenas uma vida sem nexo. A gente quer viver uma vida que faça sentido. A gente não quer que a nossa existência nessa terra seja em vão. E essa busca desenfreada pelo significado, pelo propósito da vida, nos leva ao eterno sentimento de insatisfação. Quando a gente acha que o nosso único objetivo de vida é deixar nossa marca no mundo e na história, Viver com quem a gente ama acaba se tornando insuficiente. E depois de refletir sobre todos esses problemas, a Marina traz a solução na ponte da música. E a solução é deixarmos de ter medo da morte e entender que a única maneira de continuarmos vivos é amar e ser amado, porque esse sentimento não morre. Nesse contexto todo, o amor é a única coisa imortal. É a única força que tem poder de manter a gente vivo mesmo depois que a gente morre. Um conceito que está bastante presente nessa música, que eu percebo, pelo menos, que está bastante presente nessa música, é o de que a gente morre duas mortes e não apenas uma. E esse conceito ele pode ser atribuído ao artista inglês Banksy. Ele disse a seguinte frase Dizem que você morre duas vezes, uma vez quando você para de respirar, e uma segunda vez, um pouco mais tarde, quando alguém diz seu nome pela última vez. Ou seja, a gente morre pela primeira vez quando a vida se esvai dos nossos corpos. Mas a gente morre pela segunda vez quando a última pessoa que lembra da gente tem essa memória que se esvai também. Quando ela esquece da gente. Ou quando ela morre também. E isso me fez lembrar do filme Viva! A Vida é uma Festa, da Pixar. O filme foi lançado em 2017 e é uma das histórias mais emocionantes que eu já acompanhei porque ele trata justamente sobre a memória e a morte. Como nós lidamos com isso enquanto coletivo e como existem culturas que se adaptaram para entender a morte de maneira mais ampla do que pelo medo ou fascínio. Na história do filme, nós acompanhamos Miguel, um menino de 12 anos, que vem de uma família que abomina a música. Porém, Miguel ama a música e quer provar a família que ele tem talento. Então, no Dia de los Muertos, um feriado mexicano que comemora o dia em que o espírito dos nossos entes queridos pode vagar pelo mundo dos vivos para nos visitar, que é comemorado no dia 2 de novembro, coincidentemente, o Dia de Finados no Brasil, aliás, um parênteses, praticamente tudo isso deriva do feriado pagão de Samhain, o Halloween, Miguel acaba indo parar no Mundo dos Mortos. Lá ele quer encontrar o seu tataravô, que ele acredita ser o cantor famoso Ernesto de la Cruz. Acontece que, e aqui vai spoiler, o avô dele não é o Ernesto, mas um antigo parceiro de música do Ernesto, chamado Héctor, que foi assassinado pelo Ernesto. E pra piorar a situação, a memória do Héctor está desaparecendo no mundo dos mortos porque a última pessoa que lembra dele, sua filha Coco, bisavó de Miguel, tem Alzheimer. Viva! A Vida é uma Festa é uma história que gira em torno da temática de lembranças, memórias e morte, e que apresenta pra gente as duas mortes da citação de Banks. Primeiro, o filme nos mostra a morte real, a primeira delas, quando o Hector é assassinado e não consegue voltar pra sua filha. E a segunda, quando o Coco, a última pessoa viva a lembrar de Hector, está perdendo suas lembranças para uma doença. E eu vou chorar. Ai, eu vou chorar. Ui! Ai, ah, eu amo esse filme. Quando encontra Hector no mundo dos mortos e entende que ele está desaparecendo, Miguel torna sua missão de vida fazer com que a memória de seu tataravô não seja esquecida. Miguel quer garantir que ele continue vivendo através de suas lembranças e das histórias que ele vai contar. Mas a única maneira de conseguir fazer isso é forçando Coco a se lembrar. E depois de muitas desventuras, ele acaba conseguindo. Miguel consegue acessar as lembranças quase perdidas de Coco através da música que Hector escreveu para ela. É a emoção daquela lembrança que faz Coco se lembrar de seu pai, que faz ela contar histórias sobre ele para toda a família e que garante que a memória de Héctor não será esquecida. Ou seja, o esforço de Miguel e Coco em Viva a Vida é uma Festa está em evitar que Héctor morra pela segunda vez. E nós podemos ver como a cultura mexicana do Dia de los Muertos leva essa segunda morte a sério, pois existe toda a tradição de manter as fotografias dos entes queridos falecidos em altares e de contar histórias sobre eles para que eles não morram para sempre. Porém, é aqui que a gente precisa falar sobre onde Immortal e Viva a Vida é uma Festa se diferem. Para Marina, o importante não é tu evitar a segunda morte de alguém, mas tu aproveitar esse alguém enquanto ele ainda tá vivo. Em Viva a Vida é uma Festa, o objetivo é evitar a morte. A impressão que o filme passa é que a gente ainda tem que ir a extremos para evitar a morte. Só que dessa vez não é a primeira morte, é a segunda morte que é exatamente o contrário que a Marina quer dizer pra gente. A Marina quer dizer que a gente tem que parar de tentar evitar a morte porque a gente não vai conseguir evitar a morte. A gente tem que aproveitar o nosso tempo aqui pra gente parar de ter medo da morte. E além da história de Viva a Vida é uma Festa, eu também consegui relacionar o conceito de Immortal com outras histórias e eu vou falar um pouquinho delas aqui pra vocês. A ideia de que compraríamos tempo se pudéssemos, que a Marina traz no refrão de Immortal, Está presente no filme O Preço do Amanhã. A história fala sobre uma sociedade na qual o envelhecimento e a morte foram abolidos e onde o tempo é literalmente dinheiro. Você recebe tempo de vida em troca de seu trabalho e paga o que consome com seu tempo de vida. É uma exageração da ideia de tempo e dinheiro do capitalismo, mas nos traz a questão de que quanto mais rico você é, mais tempo você vive. Ou seja, os milionários do filme têm a eternidade, eles têm o pra sempre. Já a questão de o amor ser a única força que não morre está presente como tema principal em Interestelar. Na história, o pai de uma família, que um dia foi astronauta e agora é fazendeiro, parte em uma missão para descobrir um novo lar para o ser humano no espaço. Ele deixa sua filha Murphy na Terra, e é o amor que ele sente por ela que o guia de volta para Murphy quando ele e sua equipe se perdem em um buraco negro. No filme também existe um discurso muito bonito da personagem da Anne Hathaway sobre como o amor transcende o tempo e o espaço, e é uma força que nós não conseguimos entender em totalidade. Tomamos pessoas que morreram. Qual a utilidade social disso? A questão da criação de memórias é muito bem representada em Divertidamente, também da Pixar. Na história, nós acompanhamos as cinco emoções raiz existentes no cérebro humano através da jornada de uma garotinha em aceitar que se sentir triste também pode ser bom. Em diversos momentos do filme, nós entendemos como as memórias se formam e como elas ajudam a formar a nossa personalidade e visão do mundo. Por fim, também na Pixar, a gente tem Soul, esse é o mais recente filme do estúdio e, apesar de não ter sido um filme espetacular, ele fala bastante sobre a questão do significado da vida e propósito. Nele, um professor de música morre no exato dia em que ele vai fazer uma apresentação de jazz com uma saxofonista que ele admira e aí a alma dele faz de tudo para voltar a Terra, para poder cumprir esse destino de ser um musicista. Porém, no meio do caminho, ele acaba percebendo que existem muitas outras coisas na vida que ele estava perdendo ao olhar só para o objetivo sem aproveitar o caminho. No fim, o filme nos deixa pensando que talvez o grande e misterioso sentido da vida seja justamente viver. Enfim, pessoal, esse aqui foi um vídeo longo e pesado. Eu chorei várias vezes enquanto eu escrevi esse roteiro porque eu fui pesquisar mais sobre o filme Coco, né, Viva a Vida é uma Festa, que é um dos meus filmes favoritos, eu choro toda vez que eu assisto. Eu chorei várias vezes enquanto eu estava escutando o Immortal para poder escrever a análise da letra. Mas, apesar de ter sido um vídeo muito pesado de se pesquisar, é um tema que eu acho muito interessante e que eu acho que é pouco falado exatamente porque a gente tem muito medo de falar sobre a morte, apesar de a gente ter o fascínio pela morte. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aproveitado o que eu disse aqui e que tenham entendido a minha proposta com essa reflexão. Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, comenta aqui embaixo o que vocês acharam e se vocês têm experiências ou teorias parecidas com o que eu falei aqui, ou que divergem totalmente do que eu falei aqui, mas que ajuda a gente a criar uma conversação. A gente se vê numa próxima e tchau, tchau!